O cadáver político de Jair Bolsonaro nem esfriou e os bolsonaristas já começaram a abandonar Jair Bolsonaro. Dá uma olhada. Bolsonaro afirma que Zambelli o traiu e fez acordo com Alexandre de Moraes. Bolsonaro disse acreditar que a parlamentar fez um acordo com o ministro do STF para retornar às redes sociais e se ver livre da ameaça de ser presa. Na decisão em que desbloqueou os perfis dela, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, etc, etc, etc, o magistrado afirma que houve a cessação, ou seja, que ela parou né, por parte de Zambelli, de conteúdos revestidos de ilicitudes e tendentes a transgredir a integridade do processo eleitoral. Né? Nessa quinta, né, a deputada reforçou a desconfiança do entorno de Bolsonaro com suas próprias palavras. Estão lavando roupa suja, parece até que são casados. Ela deu uma entrevista para a Folha de São Paulo repleta de críticas a Bolsonaro e de recados de pacificação ao Supremo Tribunal Federal. Veja só. Primeiro, a desconfiança de Bolsonaro em relação a Zambelli. Segundo, a Carla Zambelli, e eu vou ler aqui trechos da entrevista dela, já abandonando o Bolsonaro e Cessando, né? E dizendo abertamente que vai parar com os ataques ao Supremo Tribunal Federal. E veja só: numa entrevista ao que todos os bolsonaristas sempre chamaram de foice de São Paulo, né? O grande jornal inimigo de Jair Bolsonaro. Vamos falar sobre isso logo depois, claro, que você se inscrever no canal, que você clicar no sininho para receber as notificações. Se você também entrar no nosso novo canal, o Cata Games, que você vê os nossos vídeos exclusivos também no nosso Telegram, participar dos nossos grupos de debate no WhatsApp. E também concursos para você receber livros e Clube MBL também, se você quiser receber os bastidores de Brasília. Bom, vamos lá. Olha só o que diz a Carla Zambelli na sua entrevista, né? Já está superada a questão das urnas por nós parlamentares. Se ainda tem algo a ser feito, talvez seja voltar a falar sobre o voto impresso. Exatamente o que eu sempre disse em relação à tese das urnas fraudadas. Assim que o Bolsonaro perdesse a eleição, era hora Óbvio que ele ia perder a eleição para ele mesmo, para traição dos próprios valores, que fez com que sua base ideológica fosse praticamente eliminada e só sobrasse os radicais. E os desesperados antipetistas, né, que votaram não por concordar com o Bolsonaro, mas pelo medo da volta do Lula. Esses eu respeito, os radicais eu não respeito, né. Mesmo porque boa parte desses radicais, né, eram simplesmente oportunistas que queriam utilizar o Bolsonaro para ter mais votos para se eleger. Exatamente o que aconteceu. Veja a frase dela, né? exatamente o que eu disse. Né? No momento em que o Bolsonaro perdesse, os bolsonaristas eleitos parariam de questionar as urnas. Porque questionar as urnas significaria questionar a própria eleição deles, colocar o próprio mandato deles em risco. Né? Isso tanto no Conselho de Ética, na Câmara dos Deputados, como no Supremo Tribunal Federal. Porque se você não reconhece o resultado das eleições, você não só não reconhece para o Presidente da República, você não reconhece para o Congresso Nacional. Foram exatamente as mesmas urnas que foram utilizadas. E se elas não são confiáveis para presidência da República, não há nada que garanta que elas sejam confiáveis para eleger o Congresso Nacional. E exatamente por isso que eles abandonaram esse discurso. Depois dos governadores, dos senadores, dos deputados eleitos um discurso bolsonarista, agora eles sacramentam o fim desse discurso falso, né? O fim desse discurso mentiroso de fraude nas urnas, quando todo mundo sabe que Jair Bolsonaro perdeu para si mesmo. Aliás, quando a gente para para pensar, num segundo turno, o Lula perderia para praticamente qualquer Tirando o Bolsonaro, tirando o Padre Kelmo O Lula, assim, é, é, ele não teria votos de gente que jamais votaria nele Como o Arminio Fraga, por exemplo o Arminio Fraga jamais votaria no Lula se fosse contra a Simone Tebet Se fosse contra a Soraya, se fosse contra os mesmo Ciro Se fosse contra qualquer outro candidato Teria uma rejeição menor do que o Lula E poderia vencer o Lula no segundo turno O único que tinha a rejeição maior do que o Lula e perderia no segundo turno É o Bolsonaro e sua linha auxiliar o tal né, do padre de festa junina O padre Kelmo. Então Bolsonaro perdeu a eleição pra ele mesmo E agora os parlamentares já começam a abandonar o Bolsonaro Veja só Quando disse que quem atacasse Bolsonaro era seu alvo Estava falando do STF Não só dele Eu ataquei, a Carla Zambelli falando Não só dele Eu ataquei muito o STF para proteger o presidente né? Ou seja, agora não tem mais por que atacar o STF Porque o problema com o STF era só o Bolsonaro Não tem abuso por parte do Supremo Tribunal Federal, não tem avanço sobre direitos e garantias fundamentais, não tem STF legislando, não tem STF governando, não tem o STF extrapolando as suas prerrogativas, não. Agora que o Bolsonaro saiu do poder, o Supremo não é mais nenhum problema, né? Menos Nosso judiciário tá absolutamente tranquilo. E mais, né? A Zambelli ainda ataca o Bolsonaro, ela diz o seguinte, discordo da maneira como ele levou aquele tempo todo pra falar após a eleição e o silêncio que teve. Ele tinha que organizar a oposição, orientar a gente, ele tinha 20. 28 anos de Câmara. Ela só esqueceu que ele teve 28 anos sem fazer absolutamente nada, né? Aprovou lá, um dos únicos relatórios que ele aprovou, eu já falei disso num vídeo, foi pra descriminalizar a pederastia nos quartéis. Esse foi um dos únicos relatórios de projetos de lei que Jair Bolsonaro aprovou antes de seus 27 anos. Lembrando que minha produtividade né, foi 100 vezes maior do que de Jair Bolsonaro com 4 anos e Jair Bolsonaro com seus 27 anos de mandato. Só pra você ver como dá, quando o parlamentar quer trabalhar, ele consegue trabalhar. Mesmo sendo de oposição, mesmo Centro de oposição consegue aprovar os seus projetos e ter seus projetos sancionados pelo presidente da República quando você tem articulação suficiente para mostrar para o presidente, primeiro, que se ele vetar, ele vai ser impopular, ele vai ser atacado pela população, ou se ele vetar, ele vai ter o seu veto derrubado. Como já consegui derrubar vetos de Jair Bolsonaro, a exemplo do que reajustou né, a Bolsa Permanência, que o Lula agora tá dizendo que foi ele, até projeto ele quer roubar. Como presidente da Comissão de Educação, eu aprovei na comissão, depois, na comissão mista de orçamento, fiz uma manobra regimental para destacar. Obrigar os deputados a votar aquela emenda Tanto do reajuste da Bolsa Permanência Como do reajuste da merenda Depois Bolsonaro vetou Eu articulei a derrubada do veto Sem que tivesse nenhum representante do PT na reunião E aí o Lula agora quer dizer que o projeto é dele Mas enfim, né só tudo isso para dizer Que tem como trabalhar na Câmara dos Deputados Mesmo sendo oposição, derrubando vetos E tendo projetos sancionados pelo Presidente da República Muito bem, tínhamos que mostrar nosso descontentamento Até para incentivá-lo a ser voz da oposição Gente, para pra pensar Se o Bolsonaro nem no poder, nem no poder, se preocupou em formar uma base em 2020 para ter prefeitos e vereadores para se estruturar para as eleições de 2022. Imagina na oposição, imagina sem estar no cargo, imagina sem ter 15 mil cargos comissionados ao seu serviço. Esses 15 mil que ele dizia que ia extinguir na campanha. Né? Ele manteve esses 15 mil, manteve máquina de destruição de reputação, principalmente contra a direita, todos aqueles que eram dissidentes, né? Todos aqueles que eram críticos. Todos aqueles que diziam um A em relação ao bolsonarismo já eram tratados como comunistas e como traidores, né? Inclusive eu, né? Aliás, né? até promotor bolsonarista fez busca e apreensão e acusação de lavagem de dinheiro contra o MBL, né? Porque era bolsonarista, né? E não só a gente teve, em vez de trancar processo ou de buscar ministro do Supremo, como Bolsonaro fez para salvar o filho e para salvar a si mesmo, porque ele é o chefe da quadrilha do esquema de desvio de dinheiro público de assessores. Pra Salvar a si mesmo e para salvar a sua família, ele fez manobra no Supremo, ele trancou a ação, fez manobra no STJ, anulou as provas. A gente não, a gente falou: Ó, oh, juiz, quer prova? Ministério Público, quer prova? Toma as nossas contas aqui, não precisa nem quebrar o nosso sigilo, nós abrimos o nosso sigilo, fomos absolvidos na primeira, na segunda instância, acabou. Acabou! Zerou e mais do que isso, né? Investigação posterior mostrou que o promotor era bolsonarista. Então, agora todas as peças se encaixaram. Bolsonaro fez de tudo para destruir todos aqueles que fizessem qualquer crítica ao seu governo. E isso começou quando assim eu nunca fui base do governo, eu sempre fui independente. E por ser independente, eu fazia críticas ao governo, críticas pontuais, críticas construtivas, críticas nos bastidores, inclusive. E mesmo assim era tratado como traidor, e mesmo assim era tratado como lixo por essa gente. Porque que eles têm um projeto hegemônico de poder ou tinham um projeto hegemônico de poder e fracassaram, eles queriam confundir direita com Bolsonaro, se não tá com Bolsonaro ou mesmo se tem uma crítica sequer ao Bolsonaro, não é de direito, né, é isso que eles queriam, e aí, veja só, né, pra fechar com chave de ouro, entrevista da Carla Zambelli, aliás, duas duas fechadas com chave de ouro, primeiro ela disse que entrou em contato, né, mandou e-mail e, e telefonou para Alexandre de Moraes e dois dias depois ele liberou as redes sociais dela ou seja, primeiro Alexandre de Moraes era o demônio na terra, agora ah, manda e-mailzinho, liga e dois dias depois libera as redes sociais. E aí, veja só o que ela disse. Foi feita uma pergunta pra ela, né? Espera que, que o Bolsonaro seja o candidato da direita em 26, ou ele pode estar é, inelegível e deve haver uma alternativa, como a michelle Bolsonaro. Aí ela disse, ele pode ser candidato, mas a gente tem que preparar uma nova alternativa. A direita tem que ter quatro, cinco alternativas, abandonando de vez o bolsonarismo. Triste fim do Bolsonaro e dos bolsonaristas.